C6, como eu falo sempre, é meu banco principal, está sendo meu banco principal e que está me rendendo aí bons frutos. Estou ganhando alguns pontos grátis lá, só felicidade. Da outra live eu já falei para o pessoal, mas de repente tem outras pessoas aqui, então é interessante falar também. Se você recebe salário normal, você faz a portabilidade para o salário por C6, você vai ganhar aí, se você tiver o cartão black, esse aqui é vermelhinho, mas é o cartão black, é o carbon vermelhinho, mas é o. O Black você vai ganhar mil pontos todo mês durante um ano e eu tô ganhando vou mostrar aqui para vocês e também você fazendo a portabilidade aí do seu Pix chave do celular e o CPF telefone e CPF né você vai ganhar aí 500 pontos por mês fazendo isso então é uma renda passiva aí que você está te dando aí praticamente né então eu já tenho tô ganhando aí já tem algum tempo esses 1500 pontos tá para acabar. E aí a gente teve a C6 Experience, que começou, eu acho que, se eu não me engano, foi em janeiro, fevereiro, março, começo de abril, se eu não me engano, começo de abril, e ela basicamente, ela queria que você fizesse essas missões, né, você aqui, tá com a tela aqui mostrando pra vocês, né, o bem-vindo, quando você se cadastrou, você tinha que se cadastrar no período, foi um período curto, e aí quem se cadastrou, se deu bem aí, nosso amigo Edson, não perdeu nenhuma aí, já, já é VIP, aí não, perde, não. nível VIP, nível VIP desde o ano passado aqui no, no, no aí você ganhava aqui, né, por participar aí teve essas outras emissões que você tinha que fazer aqui, né caça-oferta, você tinha que comprar produtos lá pelo C6 Store tinha uns produtos bem baratinhos lá que você poderia comprar e tipo, comprava coisa simples mesmo tipo, tinha coisa de 3, 4, 5 reais que você comprava e já contava, é uma medalha medalha, veio aqui na cabeça, ainda bem e aqui a segunda aqui, era é, mestre das chaves que é a chave Pix, né, você cadastrando as duas você ia ganhar essa chavezinha Sempre em dia cadastrar, cadastrar contas de consumo. Essa da outra aqui seria fazer recarga de celular. E essa C6 Lover aqui era fazer a transferência, a portabilidade do salário. E tinha as outras aqui embaixo quando eu não consegui. Foi a influência, né? Você tinha que indicar o C6 para duas pessoas. Lá no meu canal a gente fez ali, botou o link aí dos nossos inscritos aí o pessoal conseguiu também indicação aqui conseguiu através do canal lá e tinha aqui que quase eu consigo também mas o limite não deixou né era gastar aí acho que mais ou menos dois dois meses quase dois três meses o total de 22.100 quase que eu bato aí deu 21.719 mas não foi investimentos se você já tivesse investimento ele sairia ganhar essa daqui esse pista livre é legal é bom para caramba porque é aquele do é as é tags down do pedágio, cara, isso daí é uma mão na roda para você viajar. É que Bem... aqui em Porto Seguro, é, não tem, não precisa disso, né? E eu também não viajo próximo, aqui no Nordeste, em geral, não tem muito disso. Só nas capitais ali, para você poder entrar em estacionamento, em shopping, você consegue acessar aí com mais facilidade, isso aqui é muito bom. E o dono do mundo era você transferir 100 dólares para conta do C6. Eu abri a conta, mas não fiz a transferência. Eu ia fazer, se eu não conseguisse os outros, eu faria essa transferência aí para ganhar essa bonificação. The <laughs> E por que? Eu tô falando disso aqui Pela, Pelo que a gente ganhava, né Então só de você conseguir lá duas moedas Primeiro, duas medalhas você Já ganhava mil pontos aqui, então era muito fácil Era ou de boas-vindas, qualquer outro aqui Que você fizesse, você já ganhava aqui mil pontos Ou mil pontos, você sabe que Aí é no mínimo 42 reais Na Livelo, e se você fizer as transferências Aí você faz até 50 reais Ou mais com essa transferência, né Então vamos dizer que eu ganhei aqui 50 reais nessa daqui Aí no nível 2 você ganhava mil 1500, né, ganhava esse mínimo especial, ainda não chegou aqui em casa e tinha, tem esse aqui de 10 dias sem juros, o um cheque especial, não aconselho a ninguém a usar porque querendo ou não você ainda vai pagar o IOF, não se usa cheque especial, né usa o cartão de crédito para gerar milhas e fazer renda. E o Mimo especial eu ainda não che chegou para mim, eu não sei exatamente qual é. O nível VIP você ganhava aqui 2.500 pontos, outro Mimo especial que eu não sei o que é, que ainda não chegou, atendimento especializado e esse curso aqui que eu ainda não pesquisei, mas tinha mais uma bonificação que o Edson conseguiu também, por ele ter feito antes aqui, ele conseguiu, acho que mês passado, chegar ao nível VIP, ele conseguiu a transferência para TudoAzul em 100%. aparecer aqui embaixo, transferência TudoAzul azul 100%, ele foi e transferiu logo e ganhou a graninha dele lá. Já está lá os pontos na Tudo azul E aqui eu mostrei aqui rapidinho só o, as bonificações, né 1.500 pontos, nível 2%. Aqui a bonificação PIX, 500, portabilidade salário, 1.000 é, pontos, C6 nível VIP, 2.500. E aqui que eu tenho recentemente, 34.507 pontos aqui no Atomos, esperando aí para eu jogar para um lugar para... Render mais aqui do que o cashback, né? Que caso eu tenha uma necessidade rápida de tirar um dinheiro, eu tenho aqui a possibilidade aqui no C6 Bank aqui de transformar em cashback, que dá aí 1,28, eu acho, se eu não me engano, de retorno, 1,30, 1,30, se eu não me engano, de retorno, que é um cashback muito bom já para um cartão black e ainda aqui o C6 que te dá essas possibilidades de você usar essas milhas aqui para transferir aí para qualquer um, agora para livelo. Então, o C6, acho que dos bancos aí digitais é o, sem dúvida aí para mim um dos melhor não o melhor eu gosto bastante de usar não tenho ele como meu principal mas ainda tenho o carbon porque eu emiti os seis adicionais que podem que eu posso emitir para os para os meus parentes então para minha família na verdade então a galera toda tá usando salavi